E aí beleza, Ezequiel é Zelo com um vídeo de uma dica rápida aqui, vamos reparar o botão desse Seiko, ele não está funcionando, esse botão inferior direito aqui, para usar a função do cronógrafo por exemplo, aciona o cronógrafo, para, aqui não está zerando, ó. não está funcionando, vou mostrar aqui como é feito nesse caso e o que ele tem aqui, vamos ver o que que tem de problema nesse relógio. É que você vai curtir. Aqui eu vou verificar se é algo nos botões aqui ou se é algo no circuito. Se os botões e a platina do circuito estiver encostando aqui e não estiver dando comando, pode ser algo no circuito. E, ó, esse botão aqui ó, Ele encosta no circuito Na hora que a gente aperta Se ele está encostando aqui A gente consegue ver que está encostando E não está dando comando Pode ser algo no circuito do relógio mesmo Eu constatei que era no circuito mesmo Vamos desmontar a máquina aqui Para tirar o circuito e fazer uma tentativa de reparo nele. Esse aqui é o circuito, é o cérebro do relógio. Essa peça que recebe a energia da bateria e faz as conversões elétricas necessárias para gerar o pulso do relógio. Aqui a gente já viu aqui ó, que tem algumas oxidações. As oxidações aí, ó. Você pode ver aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Dar uma limpada nesse circuito aqui, na benzina mesmo, para a gente tirar essa oxidação, essa sujeira que a gente está vendo aqui superficialmente. Aqui eu identifiquei nesse circuito aqui Duas trilhas estouradas Vou fazer a tentativa de recuperação dela Não sei se eu vou conseguir filmar e mostrar aqui O serviço, mas o resultado você vai ver aí. Depois de algumas horas De serviços com ferro de solda Pode ver aqui Que eu recuperei duas trilhas aqui na ponta Vamos montar para ver Se vai funcionar o botão Que estava parado, esse é o o local com o botão e encosta e tinha duas trilhas estouradas aqui vamos ver o que acontece depois de montar lembrando que nem sempre a gente consegue salvar situações assim eu sempre tento recuperação quando não encontra peça fácil ou quando o custo é muito alto e ainda dá para recuperar a peça então a gente tenta fazer essa questão aqui mas nem sempre não são todos os serviços que dá para salvar o relógio dessa forma. Vamos montar aqui para ver se vai dar. Aqui onde é onde a trilha que foi recuperada do setor do botão ali. Então vamos montar o relógio para ver se deu resultado legal. Vamos montar aqui agora para vermos se a recuperação deu certo. colocar os ponteiros aqui antes de colocar o mostrador para a gente conferir se funcionou Depois de montar aqui, parece que não funcionou. Vou verificar novamente aqui. É, não funcionou mesmo. Vou desmontar novamente e vamos verificar o que aconteceu. Depois de montar o relógio, ele não funcionou. Aí eu desmontei e conferi novamente. Tive que fazer isso aqui. ó. Essa chapa que eu tive que confeccionar essa chapinha. Porque o botão não estava encostando... Nessa chapinha aqui Estava gasta a ponta dela E aí com cobre, um pedacinho de cobre Eu confeccionei Para poder resolver Depois que eu montei novamente Fiz a solda que eu mostrei aí no circuito Aqui depois de montado Vamos conferir Se vai funcionar agora Vou montar esse ponteiro de funções dele aqui também Para ver se já vai dar o comando das funções Esse ponteiro pequeno aqui, às 9 horas, é os segundos da hora. Aqui a gente percebe já que o relógio está funcionando normalmente. Vamos ver aqui o cronógrafo. Começou o cronógrafo. Vamos parar e zerar. Parou. Aqui, ó. Parou. Aí zera no botão de baixo aqui. ó. Funcionando. Depois de horas de trabalho. Várias tentativas. Várias identificações de problemas. A gente tem esse resultado. Aciona. Cronógrafo para o cronógrafo e zero aqui embaixo, ó. beleza, como eu sempre digo, nem todos a gente consegue fazer essa proeza, mas esse aqui a gente conseguiu, conseguiu tirar, salvar o circuito dele para recuperar o relógio, eu vou mostrar aqui o botão como que ficou, você vai comparar com o outro do início. Pode ver aqui, ó. Aqui você pode ver o cobre que eu fiz. Para dar o contato aqui no botão. Quando pressiona aqui, quando o botão pegar aqui, ó. Acontecer isso, ó. Aí dá o contato e funciona o botão. Você que chegou até aqui vai ver o resultado agora. Funcionou mesmo? Deu certo essa recuperação? Vamos colocar na função do cronógrafo para a gente testar. Aqui, cronógrafo. Ação no cronógrafo. Parei o cronógrafo. Aí esse botão não estava funcionando. Aí aperta aqui agora. Zerou. Deu bom resultado. Mais um a gente salvou aqui o circuito. Espero que você curtiu esse vídeo. Já deixa o seu like. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Oh,